Eu sou, é. eu, sou, eu sou militar da reserva Você é militar da reserva? Sou. Qual que é a sua parte? Hoje eu vim para a reserva porque eu abandonei a academia no terceiro ano A gente é considerado como primeiro sargento, mas a minha turma hoje são generais São generais Eu, eu, eu me encontro em, em reserva na academia, em dezembro 35 anos de formatura E agora em dezembro temos 40 anos de formatura em Campinas eu estudei em Campinas, eu, é? sou, eu sou pastor presbiteriano. Ah, então, né? eu, a minha mãe era é, metodista, eu frequentei a presbiteriana muito tempo em Ribeirão Preto. Em Ribeirão? Quando eu fui morar lá em 77, eu fui fazer cursinho preparatório para as escolas militares, eu morava numa casa que as pessoas eram presbiterias. Então, e eu frequentava, uh, eu e a sua mãe qual que chama? Wanderite Vital, Ferreira Alves. Ferreira Alves. É, a mamãe é da, da área de. É, ela é originária de Galapagos, família de Garapava, mas moramos aqui desde 61. Né? O, o, o seu nome é José Arquias. Arquias. José Arquias. Me fala então, você tem conhecimento, me fala o nome dos seus avós. Sim, Arquias Alves Vieira, Deolinda Maria da Silva. Esse era a avó por parte do pai? Do pai, da mamãe é, José Pital Ferreira. E Domiciano Vital Ferreira. E a, e, a, de e a entrada, por exemplo, do Evangelho da família. Você Sim, se sempre conheceu? Foi, sempre Não, foi. você conhece? É, a sua avó, sua mãe conheceu em. em... A, a minha avó paterna, é. pai do seu Jervás, é Espírita. avô Também papai Espírita. Né, e a mamãe era é, protestante metodista. De metodista. Galapá. E se conheceram via igreja né, e, e família, né, foram se juntando. Mas a 15 de 4, a raiz maior do papai sempre foi o espiritismo. O grupo, né? Então você conhece muito o Sogutemerg, giolo, lá em Franca? Franca. Não lembro dele, papai é. deveria conhecer. O é. papai, papai desencarnou de... em 2007, 3 de julho, e a mamãe em 31 de julho de 2017. E quem são os seus irmãos? Paulo hum. Antônio Ferreira Alves, e nós temos uma irmã, digamos, adotiva, que o meu pai e meu avô que cuidaram, que é a Maria Conceição Gonçalves. Maria Conceição Gonçalves, é. auditora fiscal aposentada, né? é, sobrinha do meu pai, irmã do meu pai. Do a sua, pai. A, a sua formação, é, o, o, aonde você, não primário, onde você estudou? Aqui na escola do professor Luiz Peixoto. Quem é os professores seu aqui? Ah, ah, são te peguei. Bares. Fala um pouco. Nós tínhamos aqui Maria Ângela, nós tínhamos Dona Dalva, nós tínhamos é, a Dona Magda Matemática, Eliana é, Capanelli Pedregulho. São, são inesquecíveis. Aqui, o, o ensino aqui era de primeiro nível. A maioria dos professores já eram de Franca. Nós tínhamos professores lá de Altinópolis, de Tuverava, de Pedregulho. Foi o um embasamento, assim, o primeiro grau foi fantástico. Hoje a escola aqui tem o nome da minha mãe. Escola de Primeiro Grau Municipalizada. Como que chama é? Anderite Vital Ferreira Alves. Ferreira Alves. E A primeira creche da cidade foi onde meus avós moraram. Os avós. Chamava Larva Babá O qual o Realindo muito participava também em colaborar e contribuir lá com a creche. Creche Larva Babá Hoje já não existe mais. O o, o, o, o, o. Ah. A vida é uma caminhada. Sim, sem dúvida. Você Se fazendo uma caminhada bonita, e nós estamos realizando seme, aqui... Semeando é, boa semente. Semeando boa semente. A gente vence como o Realindo venceu. Sim, Você viu dúvida. tanto de carinho, de atenção... Sim, sim. Reconhecimento. Um reconhecimento. E gratidão, né? Reconhecimento é. e gratidão. O senhor perguntou a questão de, de ensino, né? Ao eu, eu sair daqui, eu fui estudar em Ribeirão Preto. Foi onde é. eu fui, frequentei a preteriana. De Ribeirão fui Campinas, escola de Cadeça, três anos. Você lembra de pastor lá em... Tinha um Ribeirão, pastor lá, na época, era chamado é, Jonas Rezende? Nós era... o Jonas, ah. porque lá tinha um, um grupo, chamava Grupo Cantores do Rei. Né, que, Eu lembro daquele pessoal, tinha era... funcionário do Banco do Brasil. É, o Boa Nérgios Elias Topato, é. na casa dele. É foi Elias Topato, na casa dele dois anos. Eu, mas aquele, aquele Não, conjunto fantástico. ficou. Eu tenho o LP deles. Você tem o LP? Hoje, os Cantores do Rei. Cantores do Rei. O filho dele é muito meu amigo, estudou no Exército comigo, na Escola de Cadetes, assim, em Amã. Né? E o outro filho era da Aeronáutica, né? Ele chegou a major da Aeronáutica depois pediu, foi para a reserva e virou piloto de aviação privada. Então é fantástico. Mas eu me formei em jornalismo depois. Né? E hoje eu sou funcionário do Banco do Brasil. 20 anos quase. E você faz assim, o trabalho no Banco do Brasil? E, a que, que é não, a área, então não foi eu entrei justamente para ir para a área de marketing mas aí não consegui depois veio a, a, a perda do papai depois 10 anos da mamãe então eu virei vereador aqui presidente da câmara depois hoje eu, você eu, né? hoje eu, eu fui reeleito é. então, me fala um pouquinho então mais dessa dessa atividade sua você casou aonde não não sou casado solteiro sou Solteiro. meu irmão também é jornalista é. meu irmão já se casou mora em Florianópolis e a sua irmã, a tua tia? Maria Conceição Gonçalves, ela mora aqui com a gente, mora comigo aqui. Né? Quer dizer, eu moro com ela, né, querendo ou né? Mas a, a Maria sempre morou, sempre trabalhou em Tuleirava, trabalhava em Franca, na, na Receita Estadual. Né? Na região, trabalhou lá em Miguel Lopes. Né? Nossa família sempre foi muito unida, a família do Sourealino, quando eles estavam em Jericuá. Yeah. Né? Me fala a, a sua idade agora, é, que eu já fiquei... 59. 59 anos. É, eu, é. eu brinco muito que agora eu estou virando sexo, né? sexo é. né? Sexagenário. Sexo Em janeiro eu completo 60 anos. E eu estou completando, o, o, o, porque eu sou mais novo do que eu realizo dois meses. Valei. Eu ainda não fiz os 70, ele ah, já sim, fez. Ele completou, né? É, então. completou 70 anos. Mas é é uma experiência boa. O Sim. seu pai se envolveu com política também, Sim, não? Meu não, papai, se emancipou em 1964, 7 de abril de 64, juntamente com Ribeirão Corrente, era a pelo mesmo decreto. E naquela época os vereadores eram assim, não tinha Voluntários. voluntários era voluntários. E eu, meu pai foi vereador duas gestões, nos anos 60 e 70. Depois não, não se interessou mais. Né? O, você mora onde? Hoje eu moro aqui. Mora não. aqui, mas eu vou Vou enviar para você um vídeo Sim. que eu fiz em Cristais Paulista Parabéns. com o Reginaldo e a esposa dele, a Rita, Sim. que é neta do. Tá do saindo, coisa. Não, não, saiu só o carro. E aí eu quero desafiar vocês a fazer a história que nós estamos fazendo Sim. de registro de famílias. De família. Muito bom, é. aqui no um ser violento. É. Somente acervo de fotos. Faça ideia, porque aqui... Nós é um... temos aqui acervo de foto de um dos fundadores de Helicuado, tal de Francisco Lino, Coronel Chiculino. Coronel Chico Lino. É. Agora, eu estou fazendo isso gravando a voz. Sim, sim. Com é, um o vídeo, a, a riqueza de informação é muito maior. E, e, a, e a história, ela caminha o seguinte. Cada um tem uma vertente. Você conversando sim, com um com sim, o outro, sim. ele tem alguns lances bonitos sim. de história. E eu, eu já comecei a fazer esse trabalho há um tempo e, e tem algumas prefeituras que têm um, um já é, um, um, departamento de um departamento só para de isso. Aqui é. tem. Aqui Mas tem. só para fazer esse tipo de registro de famílias. Entendi. Porque na hora que morre, apaga aquela voz. É. Né? Então, enquanto está vivo, guardar a história. Eu estou guardando a sua Muito história. Obrigado. É. É. Me fala aqui uma coisa que marcou a sua caminhada. Que a sua gê, vida. Aqui em Jeriquara, sempre a luta política por, por Jeriquara, que eu disputei eleições durante sete anos aqui, na sétima eu fui eleito. E lá de cara eu virei presidente da Câmara. Uma das maiores emoções da, da minha vida. Né? Você foi presidente da Câmara em que época? Em 2017, é? 18 17-18 é. E eu fui vereador lá em Franca, na época da Constituinte Municipal. Ah, tá. E uhum. na formação da da Lei Orgânica, e o Realindo me ajudou muito lá com a, sim, o sim. grupo, a gente tinha alguma formação. Eu sei que você está querendo ir lá, eu lá mas que eu, eu, ir eu, eu, eu queria que você me desse um, te um toque, é, sim. Eu vou entregar um cartão meu com o senhor, que é da época da Câmara ainda, mas eu preservei o número. o é. é. celular aqui. É. é. é. Esse aí é da classe. José Augusto Arquias, Arquias. Ferreira Alves Ferreira Alves. Muito obrigado. Ó, oh, um abraço. Prazer. Vai sair da Memórias e Vida aqui. Tem o WhatsApp? Tem, tem. Então, não, não, não, meu WhatsApp é outro, mas é outro. me chama que eu posso senhor. Então tá. Prazer. Um abraço, obrigado. Bom. E eu vou filmar você caminhando, senhor. Ah, obrigado. Porque eu não mando. Aí, ó. O Sabiá tá lá, fazendo a harmonia dele para registrar esse movimento. Sabiá. É isso aí. Hoje, dia 1º de outubro.